Agora, fazer o boné, então. Então, tá aqui, né? O primeiro vídeo foi do vestido. E agora, a gente vai fazer o boné. Aqui tá os materiais que você vai precisar para fazer esse boné. Eu já mostrei no, no vídeo do vestido, qual era os moldes, como talhar certinho. Mas, vou mostrar aqui. Dois fios. Eu não achei... Esse é fio de luz. É, o certo é arame. Eu não achei um arame que ele não enferrujasse, né? Aqui, na, na cidade, como já... Já falo com o meu canal, o canal da Injambra, mas eu não me ofendo, eu até gosto, porque eu dou, assim, possibilidade de vocês estarem a, fazendo a mesma peça com outros materiais, ok? Então aqui eu vou usar o fio de luz. Eu achei melhor, por quê? Porque ele não enferruja, né? E os fios, os arames que eu encontrei aqui, todos eles eu perguntei, todos eles enferrujavam. Então eu achei melhor usar esse pedaço de fio de luz. Eu já usei naquele outro vídeo lá. Do do bunda rica e esse eu, a gente vai usar também, ok? Tem que ser na medida que dê aqui na orelha grande, tá? Um pouco menor. Porque o que a gente, o, o que a gente quer é que ele dobre, né? Que ele faça as dobras. E esse fio, ele faz certinho. A gente vai usar de, precisar desse molde que é talhado quatro vezes, que é da orelhinha pequena. A orelhinha grande, a gente também vai precisar quatro vezes, né? Esse aqui a gente vai talhar duas vezes, ele dobrado, você pode talhar uma vez no forro, outra vez no tecido principal, aqui eu talhei duas vezes o tecido principal. Esse tecido, ele é bem fininho, ele é um tergalzinho bem fininho, é, é aquele tecido que era usado antigamente pra fazer lençol, né? Então, ele é bem fininho. É bem gostosinho também de trabalhar. A gente vai usar o filete, né, pra colocar um pedaço de filete. Aqui até tem demais, é só um pedaço assim pra colocar ao redor pra amarrar. A gente vai usar um, um, esses negocinhos aqui que eu não sei o nome. Aqui eu chamo de final de curso, final pra colocar no, no final do filete pra amarrar, pra ficar legal. E esse molde aqui você vai talhar três vezes, duas vezes tecido principal e uma vez eu uso o tecido de cama, aquele forro de colchão, aqui eu compro na lojas de retalho de tecido, geralmente onde fazem edredom, capa de colchão, então daí sempre sobra esses pedaços assim, eu vou lá e compro, eu uso bastante, tanto pro manequim, eu ou pro boné, ou para fazer o sapato. Então eu gosto bastante porque ele é consistente e é gostoso de trabalhar. Eu uso bastante, mas você pode estar tá usando EVA, você pode estar tá Colocando entre tela, também pra, pra deixar a aba do boné bem durinho, né? Então, você vai talhar duas vezes o tecido principal e uma vez nesse tecido aqui, tá bom? Então, é isso que a gente vai usar pra fazer o nosso boné. Vamos fazer ele, então. Vamos pegar primeiro as orelhinhas, tá? Vamos montar as orelhas pequenas primeiro, Tá? Avesso com avesso sempre. Agora, a gente vai virar. Uso o pincel, sempre o cabo do pincel para virar. Mesma coisa com a outra. Aqui está as duas... Virada. Agora a gente vai pegar a grande, tá? As orelhas grandes. Se vocês repararem, elas são espelhadas. Ó. Se vocês repararem, elas são espelhadas. E a gente quer que elas fiquem espelhadas, a gente quer que elas fiquem assim. Então, a gente vai tomar esse cuidado de fazer elas espelhadas, ok? Vamos pegar as pequenas aqui. A gente vai pregar a outra. Quer que fique aqui? Então a gente vai pregar a pequena. Aqui, pra ficar espelhado. vai ficar espelhada. Agora, a gente vai virar. Olha só como ficou. Agora, a gente vai pegar esse fio, dobrar ele assim, e colocar aqui dentro. Você pode costurar antes. Você pode estar tá costurando antes para depois colocar o fio. Eu acho mais difícil. Eu acho que pode rasgar a peça. Você pode fazer a costura antes e depois passar o fio por aqui, né? Eu já prefiro fazer assim, mas você pode estar tá fazendo desta forma. Essa ideia foi uma ideia da Lígia, tá? Uma das nossas colaboradoras, uma das, das meninas que participa do nosso grupo online. Bom? Então, aí, você vai passar uma costura aqui. O fio, esse fio aqui, esse fio aqui, ó, esse fio aqui, você vai colocar no pezinho aqui, ó, desse lado aqui. Desse lado aqui, tá? E a costura aqui vai ter que passar do ladinho do fio, ok? Se tiver aquele pé de zíper, é ótimo, gente. Aquele pezinho de zíper, pra fazer isso aqui, é ótimo. Eu tenho ali, mas só pra máquina a doméstica. Tá? Ó, coloquei o fio em cima do pezinho. Senti que tá em cima do pezinho. É, agora eu vou arrumando aqui. Cuidando, arrumando o fio, agora eu vou passando a costura aqui. O fio em cima do pezinho, eu vou passando a costura. Agora, eu vou passando a costura aqui e arrumando o fio, pro fio não ir para baixo da agulha, para não quebrar a minha agulha. Chegou aqui. Você dá um ponto para. Dá mais uma virada. Outro ponto para. Dá mais uma virada. Outro ponto para. Para. Dá mais uma virada. Mais um ponto para. Dá mais uma virada. Mais um ponto para. Dá mais uma virada. Mais um ponto para. Dá mais uma virada. Ele já tá. Certinho aqui, debaixo do fio. Aí, agora, é só ajeitar e continuar até embaixo. Ficou assim as nossas orelhas. Ó, ela dobra, porque o único objetivo que a gente quer com esse fio é que ela faça a nossa orelha dobrar. Ficar de pé, depois a gente vai passar uma costurinha aqui na peça, ela fica de pé. A gente quer que ela faça isso aqui, ok? Então, tá aí a nossa orelha pronta. Sempre deixar sobrar aqui embaixo, que é onde a gente vai costurar na peça, né? Deixa sobrar aqui embaixo. O fio sempre tem que ser menor, tá? Então, vamos para a outra. Assim as nossas orelhas Agora vamos Fazer a aba a aba Costura aqui, ó, tá? Vamos passar uma costura aqui embaixo. Vira, como colocar a aba, né, gente? Aqui, ó, as duas em cima desse aqui costura aqui, agora você vira. Também não é segredo, em todos os outros, os outros vídeos de boné, eu explico isso. esse eu pulei. Agora, nós vamos despontar e já passamos uma costura aqui em cima, para fechar. Assim reserva agora nós vamos pegar essa parte aqui. Pega o teu tecido principal. Como que eu vou achar a medida das orelhas? Vou medir aqui no meio. Aqui no meio. As orelhas ela tem que vir mais ou menos aqui. Dois dedos pra cá. Então, eu faço um pique aqui. Pronto. Um pique aqui, um pique aqui. Um lado vai a minha orelha. Vai em uma. Coloca o arame, teu fio de luz bem pra cima, né? Ok? Sempre cuidando pra ela tá espelhada. E aqui, você acha o meio. Faz um pique. Aqui tá teu pique. Aqui é o meio. Aí, você vem, ó. E costura os dois juntos, ok? Agora, vamos pregar. Se você se sentir mais segura em pregar... A orelha antes Fique à vontade, vou até pegar a orelha antes Tá? Vamos lá então Orelha, pique Aqui Obrigada Orelha, pique Aqui Obrigada. Bora boné. Pique. Aqui é o meio. Meio. É aqui. O excesso Ficou assim Agora aqui Aqui gente Nós vamos colocar O forro em cima e vamos pregar aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. E aqui, ó, até aqui, tá? Até aqui a gente vai pregar, até aqui. Deixar aberto o resto pra gente juntar, ok? Que pregou tudo agora a gente vai empurrar esse aqui pra dentro tá? do jeito que não costure junto a orelha também a gente dobra ó. dobra ela pra não pegar junto e a gente vai juntar esses ó daqui a gente vai juntar aqui esse buraco aqui, a gente vai costurar aqui, ó todo ao redor aqui, até aqui Vamos aqui, que eu já mostro pra vocês. É enjoadinha, é a parte mais enjoada que tem. Mas é preciso pro boneco ficar com aquele buraquinho pra amarrar um lacinho nas meninas. Pra ficar daqui até do outro lado, tá? Até aqui. A gente vai passar uma costura, tá bom? Ó, daqui, ó, tem aqui no molde, tem o um biquinho. Então, nesse biquinho aqui, a gente vai passar uma costura até do outro lado, no outro biquinho, ok? Molde, biquinho, vai passar uma costura até do outro lado, no outro biquinho, do outro lado, que aqui é a dobra, tá bom? Então, vamos lá. Do, do biquinho... Ó, tô assim. Vendo, ó. Aqui até aqui. Costuradinho, certinho. Assim. Agora a gente vai virar. Por aqui a gente vai virar. Com cuidado pra não descosturar. Saiu a orelha Saiu a aba A gente pode usar o pincel Pra ajudar Ficou assim Agora essa parte aqui, ó Tá vendo essa parte aqui? A gente vai pegar Aqui, onde a gente não costurou E juntar aqui, ó Aqui, aqui Juntar assim, ó, de novo. Costurou tudo, deixou só essas duas partes, só essa parte aqui, sem costurar. A gente vai pegar essa parte aqui, essa aqui, costura com costura, e a gente vai passar uma costura, juntar por aqui, ó. Passar uma costura nela toda, juntando a parte aqui. só como ficou. Agora, a gente vai passar um três ponto na peça toda e aproveitar e fechar esse buraco aqui. Pra dentro... Ficou assim, agora a gente vai colocar as orelhas pra cima e dar um pontinho aqui, ó, só pra segurar, vamos dar um pontinho aqui, segurar as de pé. E ficou o buraquinho para colocar o lacinho da menina. Agora a gente vai fazer o filete. Mesmo esquema do filete. Que eu já ensinei para vocês. Fez o filete do tamanho que você quer. Agora, vamos aqui. Dobra aqui pra dentro, de um jeito que o filete consiga fazer esse movimento aqui, ó. E passa uma costura. De uma maneira que o filete consiga se movimentar, tá? Ó, esse movimento, tá vendo? Mesma coisa aqui Mesma coisa aqui Uma maneira que o consiga se movimentar Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui, ok? Do jeito que o filete consiga se movimentar. Nosso bonezinho tá pronto também. É aqui, você só coloca esse trocinho aqui, esse negocinho aqui. É assim. Colocou aqui dentro, fecha. Mesma coisa aqui. É fim de curso, a gente chama aqui, tá? E ficou assim. Aqui você pode estar tá usando cordinhas mesmo. assim e você amarra aqui está aqui as a peça prontinha. Olha ela aqui. Olha só que linda que ficou esta peça. Então, como eu expliquei para vocês, esse buraquinho aqui que fica aqui no bonezinho é para estar tá colocando um lacinho, como esse vermelho aqui, ó. Tem um lacinho aqui, ó, para as meninas que são peludinhas, hein? Tá colocando um lacinho é um charmezinho a mais, ó, aqui tem um lacinho, aí fica aparecendo. Bonezinho e o vestido, são dois vídeos, tá, gente? Primeiro o vestido, depois o bonezinho. se você assistir um, assiste o outro, tá? Pra fazer o conjuntinho completo. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa o teu joinha aí. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, Compartilhe esse vídeo... Para, assim, ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, né? E assim dará mais ânimo, mais vontade da gente estar chegando até vocês, né? Trazendo novos modelitos, novas técnicas. E também, gente, nos acompanhe nos siga nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar você por lá, ok? Também temos os nossos grupos, o grupo grátis, onde eu disponibilizo... Mediante curtidas e uh, inscrições no canal, eu disponibilizo um modelo lá, né? Já estamos lá, estamos lá com alguns modelos que você pode baixar num tamanho só, tá? Esse é o nosso grupo grátis, tá? Um tamanho só. Então, a gente tá lá indo, manequim pet gatinho, tá? E a gente colocou agora... O, a fantasia do Mário, porque o vídeo do Mário conseguiu atingir a meta. Então, a gente colocou a fantasia do Mário, tamanho 3. Vai lá e baixa lá. Então, o link está aqui embaixo, tá bom? E o nosso grupo online. O nosso grupo online é aquele que você paga R$35,00 e depois R$15,00 todo mês. E, e todo mês eu disponibilizo um modelo com toda a graduação. E já está disponibilizado todos esses modelos que estão aí na telinha. Prestem atenção, todos esses modelos são mais 16 modelos em todos os tamanhos. Então, você paga R$35,00 a primeira parcela. Assim que você manda o comprovante de pagamento, eu te mando o link de pagamento. Assim que você me manda o comprovante, eu já te adiciono nos grupos. E você já tem acesso em todos esses modelos que você acabou de ver. Ok? Para baixar e produzir. Então, vale muito a pena. E daí, todo mês você paga R$15,00. E todo mês eu disponibilizo um modelo lá todinho graduado para você, sem contar as promoções que são feitas somente para o nosso grupo online. As promoções especiais são preços diferenciados feitos somente para quem participa do grupo online, ok? Se você ainda não faz parte desse grupo e quer participar, é só me mandar um e-mail ou se não, me chamar no WhatsApp, né? O telefone está aí na telinha, me chama no WhatsApp e eu estarei enviando o link de pagamento para você e te dando mais explicações caso ficar alguma dúvida, ok? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, porque eu amei, eu amei muito o resultado, eu adorei esse vestido. Quando eu acabei de fazer ele, eu disse, nossa, que obra-prima. Eu amei o resultado. E até a próxima, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau!